Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos. Eu sou Sabino, candidato a prefeito de Ribeirão pelo PT. A partir de hoje, vamos estar juntos aqui dialogando, apresentando propostas para uma Ribeirão mais justa, mais humana e mais saudável para todos. Você já conhece Sabino e a sua história na defesa da nossa cidade? Sabino, já ouvi falar sim, parece ser muito trabalhador. Sabino, não, mas gostaria de conhecer. E já vi falar muito nele, ele foi secretário do Palocci, e até já falei várias vezes que ele é um dos melhores candidatos aqui de Ribeirão é a hora de se decidir o futuro. E o futuro de Ribeirão está nas nossas mãos. Por isso, é muito importante você conhecer a história de cada candidato. Assim fica mais fácil saber quem tem capacidade de governar a nossa cidade e quem tem compromisso com o seu desenvolvimento. Essa é a história de Sabino, um homem de bem que, nascido em Brodowski, escolheu Ribeirão como a sua cidade e grande paixão de sua vida que estudou na faculdade de Direito mais importante do país, mas se iniciou na carreira defendendo os mais pobres, que no período mais covarde da ditadura no Brasil, teve a coragem de lutar pela democracia. E como presidente da OAB de Ribeirão, ao invés de calar, lutou para que todos tivessem voz. Seu caráter, independência e honestidade sempre foram admirados por grandes homens públicos do nosso país, de Franco Montoro, que o convidou para ser Procurador-Geral do Estado, um cargo onde conseguiu importantes vitórias para São Paulo, a Antônio Palocci, de quem foi secretário na Prefeitura reconhecida hoje como a melhor da história de Ribeirão Preto. Esse é Sabino, que sempre desempenhou de forma brilhante todos os cargos que ocupou e que agora, como candidato a prefeito pelo PT, vai mais uma vez lutar pela cidade que ama porque acredita que, com saúde e trabalho, é possível transformar Ribeirão em um lugar mais justo, mais humano e mais saudável para todos. Nossa amizade já nasceu forte Tem a força da fé e o carinho de irmão Em você eu confio para cuidar do nosso destino Vai lá Sabino trabalhar pro Ribeirão Tá jurado, lavrado, sacramentado Quem tem sabedoria sabe bem como escolher Por isso que a gente é Sabino Pra renovar a esperança e a confiança pra crescer Quero Sabino que Sabino é compromisso de trabalho e segurança e educação, mas sem saúde não tem nada disso. Por isso ele é saúde em primeira mão. É sade, sacudir a poeira, sabe de apoeira, saber o caminho, Sade, saúde em primeiro lugar. Sade salto à frente à frente, o nosso destino que te que é de sabino pra Ribeirão avançar. É de saco de a poeira de saber o caminho sai de saúde em primeiro lugar sabe de salto à frente e à frente o nosso destino que te sa de sabino pra ribeirão avançar olha é um bom candidato é o que a gente precisa para ribeirão já ouvi falar no sabino é o meu candidato eu vou votar nele sabino trabalhar pro ribeirão